Esse tratamento veio trazer um certo resgate, né? na verdade, hoje eu tenho 53 anos e não passava pela minha cabeça é, sorrir com tranquilidade, né? poder ter uma vida normal, né? sorrir a qualquer momento, é, dar continuidade nas minhas palestras, é o que eu mais faço dentro da minha profissão. E a doutora Wellington, no início do tratamento, me propôs esse, essa condição de resgatar aquilo que para mim já era praticamente perdido né? então perdi meus dentes muito novos tinha que imaginar 53 anos você poder sorrir normalmente então foi uma questão de resgate foi um tratamento em que é, foi desde o encher, fiz gene, cirurgia, né? cirurgia graças a Deus eu tudo certo e aí eu obrigado aí a, a doutora a doutora Erika e o doutor Wellington que me acompanhou desde o início até o dia de hoje é interessante a gente ressaltar que cada paciente tem um tratamento específico. O Carlos fez todo um processo de reabilitação oral, então a gente precisa fazer enxertos, fazer implantes, trocar as próteses, mas tendo a certeza que no final ele vai ter um sorriso novo. Não apenas um sorriso, mas todo um sistema estomatognático. A gente pode devolver a função, devolver o sorriso, devolver a autoestima. E a odontologia é isso. Nós não mexemos apenas com estética, nós mexemos com saúde. Então hoje a gente está aqui para agradecer ao Carlos também toda a confiança, né? E, e colocar você que também tem alguma dificuldade com os seus dentes, algum problema que acha que não tem jeito. Tem jeito, ele aprova disso, tá bom? Um beijo e muito obrigada. Tchau. Tchau. <risos>